O que que tá pegando, amor? Pô, tu não pagou a conta de luz, paixão. Aleluia! Que ah, isso? O que é você? E agora? Para com a rua Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Meu Deus! Ai, meu Deus. meu Deus! Que merda que eu fiz, hein? Acho que merda! Quem é você? Minha filha, fui eu que te fiz, fui eu que te criei. Fui eu que criei tudo isso aqui, fui eu que criei o mundo, eu sou a, a dona da porra toda. Que isso? Como é que pode? Sou Deus, meu bem, sou Deus, Deus.